Bom dia, povo! Hoje, segunda-feira, nesse momento são sete, sete horas da manhã. E estamos de mudança, o Leandro ali, ó. Ei! <risos> Leandro empolgadíssimo com tá a mudança, olha isso, gente. Uou! Olha! E hoje já acordamos assim, né? Cadê todo mundo? Olha a Brenda ali. Dá oi, Brenda! <risos> Tudo vazio já. E nós estamos indo para Santiago, né? Vamos morar lá em Santiago, porque mais acesso à escola de futebol do Enzo, é, acesso à, à faculdade para os meninos, escolas também secundárias, que aqui é muito difícil é, arrumar vaga para eles. Então lá, a Iliano já foi lá em Santiago, já viu tudo direitinho e já está tudo programado. E agora o caminhão da mudança está ali, né? eles estão trabalhando. E daqui a pouco o Sandro vem também, né? O Sandro tá aí daqui a pouco, ele deve filmar algumas coisas também E agora eu vou ficar por aqui e quando chegarmos lá eu faço mais algumas gravações, tá? Pra vocês verem Bem, gente, ó, agora, ó Sandro me trouxe, como eu tinha dito a vocês, <risos> lá em casa. Agora chegamos aqui para conhecer a casa. Detalhe, só gente, eu não conheço, tá? Eu não conheço, eu tô vindo agora também de primeira. Porque eu e o Leandro temos essa mania, né? Ele vê as coisas primeiro. Aí eu só venho mesmo para Pronto, agora você pode ir, filha, é conhecer a casa. Aí, ou seja, aí a reação eu tenho assim... Ah, tá, legal, bonito. <risos> ou então, quando eu gosto, eu falo... Caramba, a casa... Mas, aparentemente, gente, olha... Tá fechado, o carro da mudança não chegou ainda. Bem espaçoso. Isso aqui é o que? Atalaia? Atalaia, é... Hum, já é a Atalaia. A Atalaia fica mais ou menos 10 minutos de Santiago. Então é bem pertinho. É como se fosse a Grande Santiago. Ou seja, está um pouco mais afastado, mas está em casa também. Tá igual. Tá vendo, gente? Ó, já estamos mais perto né, deles. Ó. A chave fica o você? Não, o, o rapaz vem aí trazer. Ele tem todo esse quintal aí. Pezinho de limão água. com limões aí, ó. Pra fazer caipirinha, hum, nem gostei, né? Nem gostei. Aí, Olha só, graviola. O, o, o, o, você sabe falar o nome dessa fruta aqui? É, é... Guanábana, <risos> Z... Guanábana, oh, oh, ah, mais conhecido como nome, Graviola. Mar, que cachorro lindo. É. Ai, que Pai, <risos> mira essa planta é. E aí tem Pé também de Eu acho que é esse aqui de Abacate, esse aqui Ah sim, abacate É abacate aqui? Aguacate, Aguacate? Aguacate. Hum, Entendi eu, O Leandro tinha dito que era dois pés né, De abacate, sei lá é, Tem abacate, graviola e limão Hum. Isso é a graviola? É. é. E uma só. É. É bem espaçoso, né? É. Não, não sei dentro de casa. A gente vai ver dentro de casa. Vai dela. essa cuia. Espera a chave, tá? Depois eu mostro a vocês. <risos> Agora vamos entrar vamos entrar, vamos ver por dentro. Ajuda não entrar. Deixa eu entrar ali. Ih, o André tá nervosinho. Ah, isso aqui é a sala. Ô, Sandro, qual o nome que você dá pra isso aqui? Essa... É, aqui é, seria sala de estar e aqui é sala de jantar. Uhum. Em espanhol é comedor. Ah, sim, comedor. Isso é aqui, isso aqui é, se é se corredor. Come. Corredor, como é que se fala? Esse é corredor. Passio. Cor... Passilho, é, isso mesmo. Vai vai passando aí e mostrando. Aqui pro é público, o passilho. Olha, gente, o Sandro vai apresentar a casa a vocês. Tá? É, é assim, né? lá de lá, aqui, ó, bota pra cá. Uh! Aqui é sala comedor. Ficou hum. escurinho. Aqui é, a aqui é a cozinha galera eu sabia que ela, eu sabia que ela <risos> você que falou eu sabia não, eu sabia. aqui é a cozinha então eles têm um como um balcão como se fosse um passador para botar a comida aqui e servir para quem está comendo no comedor. Né? Ai, como também que o povo vai ver a cozinha daqui que eu sou pequena. Fala o problema é que eles não contavam com a nossa altura, não é a nossa altura ah, não. não. <risos> Galera, então ó, é, aqui a cozinha, tá vendo ó? Tá tem uma boa pia, claro. Tem a, a casa tava fechada, tem que limpar, hum. né? É, muito trabalho para a Verônica. Eu disse, inclusive, ao pessoal que estava aqui. Sugem muito muita casa antes de entregar, que é a Verônica limpar e passar um tempo se ocupando. Né? Não! <risos> ó, aí tem aqui, ó, área de serviço, tá vendo? A tem o um tanque. Então, a área de serviço dessa casa aqui ela é fechada, o que é muito bom, porque fica a máquina de lavar tudo aqui dentro, né? Aí, ó, a Verônica já tá observando aí os móveis é, todos. Eu só tô ali. dando a avaliação aqui. É, tem, hum, que tem, que é, tem que limpar. Tem que limpar. Tem que limpar. É. Aqui tá um quarto. Quarto dos meninos, seria o quarto adicional, não sei como é que chama, porque ela chamou o quarto principal, né? E o outro é o quê? Principal, o não sei, adicional. É, o outro é adicional. Aqui. Tá vendo? Com ar condicionado e tudo, na moral, ó. Agora aqui o negócio vai ser apertadinho porque assim, é, ó. E aí tem um exaustor aqui, galera, que o ar-condicionado ele vai esfriar esse quarto e vai esfriar o quarto do lado também. É um ar-condicionado mais potente do normal, beleza? E o banheiro do lado de lá, ali, ó, no finalzinho. Agora eu vou entregar o celular à dona do canal. É. Então, gente, aí é isso. Vocês conheceram a casa agora junto comigo. Agora deixa eu aqui, ó, arrumar as coisas, né? O bom, o bom de você ser nova no lugar é que você não tem muita coisa. Mas aí você vai tendo com o tempo, né? Mas aí, beleza. Deixa eu ir, gente.